Vizinhança bem BOSTA O que você tá fazendo? CIVAGE É o que te interessa aí? Pois não vai demorar muito pra MORRER Consigo dar mais de MIL, mil passos Eu aposto que não consegue ah. PERDEU <risos> não, não vale empurrar Mas você não disse que não vale empurrar mas todo mundo sabe que não vale Pra ver como eu sou gay Pode tentar de novo Mas sem empurrar, hein? Um... Você já perdeu! Tô vendo assustar? Você só pode ver! Tá. Um, dois, três. Agora você perdeu o vinho, pode pagar! Porque você está com os dois pés no chão! Por um, os dois? dois. Foi querendo! Foi tudo por causa da linha que tá pra cera! Não se tinha que dar pulos bem lá! Assim! ó... Hum. Ah! Eu levantei assim. Ai! Outro derrame cerebral. Ah, também foi querendo. Mas continua, me. P... Né? Tá bom, mas então o seguinte: esse pule. Formidável. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai! ai! Você destruiu as costelas de PODE p... da Dona Clotilde! E agora, quem vai comer isso? Eu? Claro que não! Não está faltando nada! Feijão, banana, não, não, não. Feijão, farinha, feijão! Jô! Bom dia! Bom dia, pernas de porcaria! Você Como é. pode, né? Posso saber por que me bateu agora? Não! Vamos, Vamos. Não se misture com essas railadas! Não se misture com essas Como pode, né? <risos> o violão Ganhou o cara de é uma... pau. Por isso eu já sei. Quem perde o que, que, não fizer, que não fizer, tá? Claro. Porque não dá pra ganhar se não fizer sem conta. E quem chame? Cali-se, cali-se, cali-se. Você me deixar. lá. Tá bom, mas evite. Jorge. Agora é minha vez. Chaves, veja um sanduíche. Porcaria. <risos> é que eu sempre confundo a porta da vila com um sanduíche de pinhas. pinhas. Já fiz 40, hein? Claro que não. Olha, que culpa eu tenho se você vive se distraindo. Ah, é? Ah, aquilo sim. Sanduíche de ovo. Cadê, Cadê o sanduíche de vez? Como pode, né? Você não vai pegar o sanduíche? Não interessa. Bom, então eu quero. <risos> faz, vai, para com isso, fica calmo, não vai ganhar nada ficando calmo. Você disse que não queria sanduíche nenhum. Peda que você não queira viu? Porque tá uma bosta. agora eu tô sem fome. Pum. Não! Você ah. joga comida fora, viu Mas ele já estava sem fome. Sim, mas ele podia aguardar pra me dar depois. O que está fazendo, papi? Preparando o broto. Que legal, cara. Era só o que faltava. Começar a cozinhar no pátio. Olha, eu não estou cozinhando nada. Só, só, só. O senhor não sabe que existe uma campanha pra combater a campanha, pra combater a... fome nos braços da mãe? Bom, mas... Não interessa. E agora a vila inteira vai ficar com cheiro de... Bosta. Escuta, você acha que ganhar uma moeda? O que, que eu tenho que fazer? Ajudar Me ajudar, mexer. Tudo bem? Cuidado. O que aconteceu? Uma droga tá dando uma moeda pra quem conseguir ajudar ele a se mexer e eu consegui. Ah, pois eu também consigo. <risos> Bye -bye! Não, não, não, grita, não grita não, não. O que foi? Spike? O que você tem? Ele me bateu com aquele pau! Segura não, aqui não. pra mim, por cima, favor. Eu posso explicar. Agora <risos> eu oh, Que ódio! Obrigada Alex. Olha Spike. Eu comprei um saco de moedas com a pipoca. Ah, tá me gozando porque eu tropecei, né? Iu! Que bosta, hein? <risos>